Além de que o poeta é um grande clamador, o Zara do Caramel tem é vozes muito características e dos amigos nossos músicos para criarem ambientes. Nem é o tempo que o faz, se